Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco América Express de metal. Pois é, muito pedido no canal para que eu falasse novamente a atualização deste cartão, como conseguir este cartão do Bradesco América Express, o cartão feito de metal. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Como vocês sabem, muitos clientes do Bradesco procuram por esse cartão aqui, o Amex de metal. Uma porquê? Ele chega neste encarte aqui, bonito, né? Inclusive, eu acho mais bonito esse encarte que o, que o encarte dos cartões americanos, né? Que vem aquelas caixas cheias de papel, contrato e mais. Esse do Bradesco eu achei mais elegante, né? É, o cartão esse daqui é o American Express do Bradesco de plástico. Então, é esse cartão que, o, que a maioria das pessoas tem. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse cartão do Bradesco. E também o americano, para que vocês vejam que a diferença é quase mínima. Quando você abre a caixinha de antemão, tem lá The Platinum Car, para ficar sofisticado e único como você. Aí você tem essa informação aqui, The Platinum Car, uma edição limitada feita com metal repleto de sofisticação em cada detalhe e dedicado a clientes selecionados como você. O novo The Platinum no Car substitui o seu novo cartão atual, no caso, esse cartão de plástico é substituído por esse cartão de metal. O novo Platinum é, substitui o seu novo cartão, aproveite os benefícios e experiências como o acesso à sala VIP do programa Priority Pass. Para desbloquear o cartão, siga aqui as instruções, e aí você puxa esse encartezinho, e aqui dentro você vai ver, então, o seu cartão é, American Express de Platinum Card. Aqui eu coloquei o Priority Pass para ilustrar que tem né, o Priority Pass junto ao cartão do Bradesco, tá? Então esse cartão aqui, América Express do Bradesco, ele é feito de metal. Ele pesa 23 gramas, temos um, um link aqui no nosso blog, alta-renda-blog.com.br, com o peso de todos os cartões de metal que nós temos. Então, ó, observa que ele é um metal pesado, 23 gramas, e esse é o cartão Priority Pass, que acompanha no formato digital. Há rumores, há rumores, que os novos emitidos de Platinum Car, de metal do Bradesco, está chegando com dois acessos ao Priority Pass aqui deste formato. Então, se for verdade, é uma exigência do American Express americano, porque os American Express americanos vêm com Priority Pass, porém no formato Select. Tá? O do Brasil vem no formato normal, somente é, é, na versão Física, e agora, se for verdade, o Bradesco será o primeiro a ser Física e Virtual. Tá? No entanto, esse aqui é um cartão que eu coloquei apenas para ilustração do Priority Pass que acompanha o virtual do Bradesco, certo? Bem, quais são as diferenças desse cartão de metal para esse cartão de plástico? Gente, acredite se quiser, apenas a embalagem, o cartão, porque ele é de metal contra o plástico e dois acessos ao Priority Pass, mais nada. Tudo que esse cartão de metal tem, o plástico tem também. De novo, com exceção do Priority Pass e o modelo de impressão do cartão que é metal contra plástico, tá? Tirando os dois acessos ao Priority Pass e o metal, tudo que tem no plástico tem no metal. Então o cliente ele, ele sente prazer, um prazer, né, de ter esse cartão. É um cartão mais caro para o banco fabricar? É, mas a anuidade dele também não é barata, né? É 1620 a anuidade do cartão. Então é uma anuidade cara. Pelo que o cartão plástico oferece, por não ter nenhum acesso ao Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass. Ou seja, apenas Lounge Bradesco e Centurion. Né? Então, é, logicamente que eu vou explicar para vocês quais são os benefícios do cartão, com salas parceiras e tal, mas é, era legal que o Bradesco mudasse todos os cartões de plástico para o formato metal, como acontece com os americanos. Uma porque, lá nos Estados Unidos, o cliente pode escolher inclusive três modelos de cartões American América Express: né? esse daqui riscadinho, esse tradicional e aquele florido. Né? E você observa esse cartão do Bradesco, que eles são idênticos, pode ver, ó. Tirando esse riscadinho, eu vou deixar ele aqui na mesa, ó. esses dois cartões aqui, você observa que são idênticos. Se eu fizer uma mistura aqui, você vai perceber uma diferença mínima de qual é o Bradesco e do que é o Amex, porque esse, lógico, eu deixei o um riscadinho aqui, você sabe que esse aqui é o Bradesco. Mas você observa aqui que é praticamente igual. A diferença desse cartão também é que esse que vem em Contacless, né? Aqui atrás e na frente, né? Esse já não demonstra nenhuma ação do Contacless. E atrás do cartão vem a marca Bradesco, o American Express, né? Aqui atrás do, do americano, ele vem as informações do Bank Par. né? Essa é a diferença desses cartões aí, certo? A pontuação desse cartão é 2,2 pontos a cada dólar gasto junto a Livelo, né? Então, passa pelo Membership e cai na Livelo pelo Bradesco. Né? E três pontos a cada dólar gasto em compras internacionais. O cartão te dá dois acessos a dois cartões adicionais grátis. Tá? Então, logicamente, a política é dois acessos, mas talvez você consiga até mais pedindo na central do Bradesco, por ser metal, né? os adicionais querem ter um a mais também, então acaba liberando dois, três cartões, quatro adicionais para você. Basta você negociar com a central de atendimento. Mas normal é dois cartões adicionais grátis. E ele é o um cartão espelho do, do plástico, ou seja, a anuidade é a mesma, 1.620. E quando chega esse cartão para o upgrade, o plástico é cancelado. Tá? E esses dois acessos ao Priority Pass se mantêm enquanto o cartão estiver ativo. Todo ano se renova dois acessos, de janeiro a dezembro, começa janeiro dois acessos. Tá? Isso para o titular e para os seus adicionais. Acessos ilimitados à sala VIP do Centurion. É, em qualquer, país, qualquer lugar do Brasil e do mundo, onde tiver uma sala Centurion, você acessa com o seu cartão América Express do Bradesco. Também te dá acesso ilimitado às salas parceiras do Bradesco, Umbar Lounge é, e Sala VIP Club, ou seja, onde tem uma sala Ambar Lounge e Sala VIP Club, você teria acessos ilimitados com esse cartão também. E além de ter acesso ilimitado às salas Lounge Bradesco, né? então onde tem uma sala Lounge Bradesco, você tem acesso ilimitado às vezes que você quiser usar você e mais um acompanhante na sala Amber Lounge, você e mais um acompanhante também. O cartão por ser do Bradesco, te dá alguns status também, junto à central do Bradesco, você vai mandar um e-mail e eles vão te responder com os upgrades que irão fazer o status. Junto, por exemplo, a Meliá, rede de hotéis, você leva lá o nível Gold. Hilton, você vai lá para o nível Gold também, é, que você consegue a Hertz, ele te leva ao status também junto ao Platinum, da Hertz, tá? E outros benefícios que o cartão te dá, como todos os benefícios do América Express, de Platinum Car, no caso, pelo Bradesco. Te dá aí, por exemplo, cinema, desconto é nos cinemas, Teatro Bradesco, tá? Veloy, é, Tag, Concierge, também te dá um concierge legal para você, Amex for Foods, é, The Hotel Collection, é, Privilege Programa, Mr. e Mister, né? Platinum Travel Service, ele tem aí como benefício, por exemplo, despesas médicas, serviço de consulta médica virtual, programa de estadia, acompanhamento em caso de hospitalização prolongada, benefício em dinheiro para paciente internado no exterior, seguro de acidente de viagem, inconveniência em viagem e proteção de bagagem, cancelamento de viagem, garantia estendida original, seguro de aluguel de carros, assistência referencial em viagens, e aí todos os benefícios, como por exemplo, ele, é, Upgrade, que eu acabei de falar para vocês, Programa Hotéis, Fine Hotels Resorts, Elite e Upgrade ao Hilton, Meliar Rewards, Hudson Rewards, Tablet, Aluguel de Carros, Hertz, Sixt. então são alguns dos benefícios que o cartão te dá, America Express, de Platinum Card do Bradesco, tá? Então este cartão, como que adquiriria esse cartão? é baseado no seu relacionamento oficial com a América Express do Bradesco. Ou seja, o cliente, quanto mais tempo tem nesse cartão, maior é sua chance de ser convidado pelo Bradesco. Não é o gerente, não é o banco em si que te dá o convite, e sim a central que monitora os seus comportamentos, ou seja, o seu relacionamento com o cartão American Express. Pagamento em dia, uso adequado do cartão, uso adequado em lojas... Né? Então, esse monitoramento é feito por parte do Bradesco, no caso pela América Express. E aí eles estão te monitorando e te mandam o um convite para você, caso queira, transformar seu plástico no metal. Não tem custo nenhum, é feito dessa forma. Também existe a possibilidade, talvez, de você falar com o gerente, quando ele estiver em uma reunião ou com o regional, colocar o seu nome na lista, falar do cliente que é potencial. O gerente geral gerente, ele tem uma, uma frente maior do que o gerente de mesa, ou seja, o seu gerente, ele pode falar com o gerente geral, de falar com o regional, para tentar colocar o seu nome na fila, a antecipar, né, no caso, esse convite. Tá? Então existe essa possibilidade. Mas isso vai do seu relacionamento com o seu gerente, com o regional. Tá certo? Então tá aí para vocês o um, um novo cartão, América Express de metal do Bradesco. Que pouquíssimas pessoas têm esse cartão aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então.